E aí, Clan Sheldon aqui de novo. Hoje a gente está voltando com Sekiro Shadows Die Twice. Hoje a gente vai obter a Katana. A Katana Mortal. Isso, a Katana Mortal. A gente vem passar a área dos templos aí. Quem tem dificuldade no Cavaleiro e nos Macacos, só assistir até o fim. Muito bem, primeiro passo para obter a lâmina mortal, a gente tem que ter limpado aqui o castelo de Ashina e salvado o Kuro. A gente vai trocar uma ideia com ele bastante, né? Vamos prestar bem atenção no que ele está falando. E é preciso ter derrotado a bruxa também. A bruxa não, a velha das borboletas. Uma vez conversado com o um garoto, a gente vai vir aqui. Está tudo engasgando já. Tá ótimo. A gente vem aqui falar com o velho que é o dono do castelo ele vai dar um saque pra gente a gente ideia com ele tem que gastar todos os diálogos perguntar onde a gente pega a lâmina e dar um saque pro velho um saque pra ele que ele vai gostar por que é necessária essa lâmina mortal? muito bem, os, os inimigos aqui pra frente eles não morrem igual a gente então a gente precisa da lâmina mortal para remover esta, esta capacidade de ressuscitar deles A gente vai falar aqui com o menino de novo Ele abriu agora a biblioteca Vai dar uma chave pra gente se eu não me engano Mas tem que falar com ele Aqui a gente pegou uma chave que a gente só vai usar lá no próximo episódio mas tem que aproveitar, já tá aqui, conversa com todo mundo Nossa, demorou pra carregar Tudo bem Falou aí com, com o espírito do quadro Aqui tem muita coisa pra ser feita Só que a gente vai optar pelo seguinte Não fazer nada A gente vai direto nos Nos inimigos E obter o mais rápido possível O a lâmina mortal. Aqui tem uns mors, ó. Não são difíceis de derrotar. É um pouco difíceis de derrotar. Esses que são desarmados. Né? Eu tenho aquele outro ali que é um inferno de derrotado. O que eu recomendo é você evitar a todo custo lutar com ele. Porque ele é chato. Muito bem. Aqui tem muitos itens, mas a gente vai ignorar por completo Só dar o drible aqui, ó A gente vem pela frente mesmo, desrespeitando os inimigos Vou Chegar aqui nesse lugar cheio de barata Tamanho tá da barata Eu acho que elas não te fazem nada, se você não mexer com elas Parece mais grilo do que barato, confesso A gente sai correndo Ele faz essa burrice Burrice, é foi, foi burrice um Gord aqui, a gente pega, vai embora Tem uma velhinha, se fala com ela, eu não sei completar muito bem essa missão, confesso Tudo em engasga, mas vai dar tudo certo Tem inimigos fortíssimos Que a gente vai ignorar por completo só vamos aqui ó. Olha só o que temos aqui que beleza. Mais um ídolo. A gente pode.. Poxa, e agora a gente vai enfrentar um inimigo tão pesado que a gente precisaria ter o Breath of Light. Fazer o que? Eu vou rapidamente lá pra da Caston o nosso poder que a gente encontrou uma mais uma semente de cabaça tô bem de volta ao templo a gente vai fazer meio ruxado tem como ir direto por cima mas você toma tanto dano de quem que é melhor ir por baixo Aqui, olha só Que sucesso! A gente já vai chegar no cavaleiro de prata. Ele é um inferno, viu? Uma dor de cabeça. A gente não sabe derrotá-lo. Mas não dá nada. A primeira coisa que a gente tem que fazer é forçar ele quebrar o cenário. Como? Só grudando aqui nas paredes. Bem, é, duvido se você golpear a parede. Perfeito. Tola se se afasta que vou ver vai ser feio. é melhor defender e custar um pouquinho do que... Olha como ele fica bravo quando a gente... dá aquela segurada ele quebra tudo cara O time veio nossa, nossa Tirando essa Essa é uma hora boa pra aqui, né? Prontinho Pra finalizar Ele tem que estar tá Com as paredes quebradas né, Pra jogar ele é isso! Acabou! Acabou! Legal, né? Muito tranquilinho! Muito tranquilinho quando você descobre que você tem que jogar ele lá de cima e que não dá pra finalizar ele, né? Até aí... aí não é muito tranquilinho. Vamos fazer o seguinte... Falta tão pouquinho... com esses bichinhos Vou bater nos monge à vontade Olha o tanto de XP que eles dão Essa barra está quase cheia Cantinho, com muita cautela temos mais um inimigo Elite, como a gente diz Muito bem Primeira coisa, eliminar os menininhos dos pilares Eu acho que aquele inimigo não deveria estar aqui, ali, viu? Tem essa... essa suspeita. A gente errou tudo. Quando acontece isso, além de desesperar um pouquinho... Só desespera um pouquinho, não precisa desesperar muito. Agora a ideia é a seguinte: é ir pra cima desse menino. Primeira coisa: tirar um HP dele e agora é só defender. Simples, simples, não é mesmo? Só defender tudo quando ele der o, o ataque lá na cabeça dele. Se eu não me engano, se a gente morrer, a gente já ressuscita de novo porque a gente pegou um, um bônus lá com o Kuro um bônus um upgrade da nossa. A nossa habilidade de renascer A gente só vai, ignora tudo ou tenta ou, ou morre tentando. Beleza, um uma vez, está ótimo. Aqui vão tem inimigos pesadíssimos. Você simplesmente contorna eles. Ignora todo mundo por completo E aí cara, tá bom? Falou A gente já entra no templo Não mexe com ninguém, deixa todo mundo é... Todo mundo é muito bonzinho Não precisa mexer com ninguém Torce pra ninguém te seguir Torce Ah, que beleza Aproveitando que agora a gente tem 5 skills Habilita isso aqui, ó, Breath of the Light Isso aqui, cada inimigo que você mata Você fica um pouquinho de HP A gente vai usar os Prayers Blitz pra Prayers Beat Deixar o nosso HP mais forte E a gente vai aumentar o nosso ataque Com a memória da Senhora da Borboleta. E logo a gente já vem pra cá Tocar esse sininho Agora temos que matar quatro macaquinhos Onde eles estão? Tem um aqui, escondido Esse é o mais sossa. Tem aquele aqui, ó Das pegadinhas ah, Pega fogo onde ele anda Uh, não né? hein Deu tudo certo, eu não sei onde estou. Vou fazer assim. Vamos pegar o outro, né? Pra que esse não quer. O outro é assim, só bater o sino aqui no meio. Tá ali, ó. é isso mesmo, tem que matar vários macaquinhos até ele começar a caminhar com dificuldade Não sei qual é a, a lógica, mas é isso, tem que ser feito Agora aparecem outros macacos, mas não importa, o último fica dentro desse de tempo maior no, no forro Ó, tá aqui, bom, vou te falar uma coisa, ele tinha que estar <risos> <que> aqui <risos> Nossa, liso até que enfim ele entrou no templo. Aí, eu acho que você só consegue derrotar ele entrando no templo, então você tem que perseguir ele até ele entrar aí. Ih, foi tempo, hein? Nossa, podia ter sido mais fácil Feito isso Vai rolar uma animação aí E a gente vai parar nesse belo templo Olha o tanto de, de nível que a gente subiu Vamos falar com essa dona a gente fala pra ela que a gente quer a lâmina mortal E a animação é bem legal, olha só Eu normalmente não deixo, mas vamos deixar Pelo menos um pedacinho Pega aí, não vai dar nada não super bem, né? mas é bem legal essa né? mortal. Eu já vou instalar ela no nosso personagem mostrar para vocês o efeito, que extraordinário. Muito bom, a gente, tem a, a gente é herdeiro do sangue do dragão Se a gente conversar com ela, ela vai dar um arroz para gente Um bolinho de arroz Ó. Um Arroz mortal também Tenho a menor ideia para que serve o arroz, não me interessei Muito bem pessoal, é isso aí Feito isso, o que, que a gente vai fazer agora? A gente vai aumentar o nosso poder de ataque. Equipar a Lâmina Mortal, que ela é muito legal. Ó, Lâmina Mortal. Eu vou colocar o Ninjutsu aqui, que a gente ainda não usou. Só que louco. Tá? Aqui a gente está numa área que não pode usar armas também. Parece tudo normal, né? Até você usar o poder. Ó, brum, brum. Muito louco. com isso a gente consegue matar inimigos que não eram mais matáveis <risos> dá para entender o que eu disse, será? Inimigos imortais, imorríveis Agora eles morrem então, Por exemplo Essas maldições aqui que ficam cuspindo o besouro tá vendo? Essa dona aqui, se você só matar ela Daqui a pouco você vai ver que ela tá de pé ó. A gente finalizou, certo? Olha lá Tá se concuspindo esse negócio aí, credo Ó, vamos fazer o seguinte Vamos só pra cima dela Finalizou Agora você foca nela de novo, ó E agora é possível concluir isso ó. ela essa daí não volta mais o que, que temos aqui para cima tem mais um item antes da gente o vídeo vamos pegar cadê aqui ó no Buda Lágrima do dragão já acalmar o ambiente Vamos abrir essa porta e ver com o desgosto que tem lá fora Isso aí, ó. Aquela <risos> é claro área que a gente passou voando, porque ela é bastante difícil Bom, a gente vai ficando por aqui Hoje a gente pegou a lâmina mortal, derrotamos os quatro macacos Derrotamos o Cavaleiro de Prato, derrotamos o Wolverine também A gente passou pelo Wolverine Nem reconheceu o Wolverine tão fácil que foi e agora nossos olhos estão com um brilho bem louco. Não sei se tem a ver com a lâmina mortal ou com o ambiente que a gente está. Fica assim então pessoal. Gostou? Deixa o like, se inscreva no canal, dane nossos vídeos. A gente joga jogos de Metroidvanias e recomendações como Sekiro, que também foi nos presenteado pelo Destino Inexorável. Ele tem um canalzinho, vou deixar na descrição, é bem legal. Deixa o um comentário pra gente, a gente sempre gosta de estar lendo. E fica assim, até o próximo vídeo. Viva amizade! O... Um.